Alô? Bom, boa tarde, pessoal. É, começou um pouquinho mais atrasado aqui e eu vou tentar ser sucinto para não demorar muito a apresentação. No interior do Pará, eu vou falar vocês a Franciele inventou é de olhar de um outro jeito que estava é sempre ali à sua volta. É bom? Inventou de transformar caroço é de açaí em tijolo à saúde e ganhou 10 prêmios Exatamente, na maior feira você. de ciências do país, que é patrocinada pela Petrobras. A Petrobras apoia Ingete a pesquisa científica porque o conhecimento é a energia que move a vida das pessoas. Desenvolvedor Vamos inventar? É Uma jornada pelo é conhecimento. Tem tanta gente que é desenvolvedor de verdade que eu fiquei com vergonha. É, essa foto é especial, que foi quando eu palestrei lá na Campus Party de Jalisco, no México. Foi bem bacana. Ficou sabendo? Bem, a Caixa agora ver. tem um novo cartão de crédito sem anuidade ah, e taxas que é o reduzidas. Agora o sim. Blender, ele é um e tem redução na Gross. taxa de juros do cheque especial, para você usar com o responsabilidade, claro. Fechou. É agora sim. É pois é, então. É, é, é, é Baixaram é, é taxa as taxas do crédito pessoal para você fazer aquela viagem. Ah, olha aí. Falando na Caixa. Expandindo os paciente, cortando por dentro resolvendo. Agora sim, novo pacote ah, de fantasmas da caixa. eu seria Vai. um paciente de cirurgia ortognática. Por quê? Porque eu tenho ah, deficiência de crescimento da maxila e a minha, minha mandíbula cresceu bastante. Então, eu seria um paciente desses. Ah, outros desenvolvedores são o Dr. Everton da Rosa, que é do Hospital de Base de Brasília, e o Dr. Rodrigo Dornelis, que é beneficiência portuguesa O papel do Orthogon blender inicialmente é expandir a usabilidade né, com novas ferramentas ou seja tem coisas que o blender não faz que o Orthogon blender passou a fazer é fazer parte do trabalho automaticamente ou semi automaticamente computação gráfica 3d é complicada principalmente para quem está começando então, a vida passa tão depressa, perder tempo, rotina, é nem pensar. Prefiro é curtir é mais, o uso encontrar tudo de bom as as delas as delas delas delas em um é só lugar. Pra Aquele prato perfeito, o escurinho do cinema, de uma forma, chorar de, de rir no teatro. E Ver ao vivo último, minha banda preferida, ter é um clube de vantagens na palma da mão. Compartilhar a cidade. Curta mais. O melhor da cidade na palma da mão. Primeiro, o Orthogon Blender tem fotogrametria, o, or, o Blender original não tem. O Orthogon Blender... Uma coisa está provada, não tem jeito. Para onde o goiano vai, leva sempre saudade no peito. A alegria é constante, a simplicidade é presente e a todo instante é generoso com a gente. Se um goiano te convida, aceita e vai junto com o goiano por perto. Nunca falta assunto. Um Quer vir 2, junto? Beleza. Ir, Atenda ir, a esse chamado. A gente vê é você sempre do nosso lado. TV Ayangüera. Vamos juntos? Você vai trabalhar com saúde humana. Por quê? Porque um crânio, um osso, Liberdade para inovar. É uma Inspiração para é... desenvolver. A LG, Lugar de Gente, é a é maior complexa. empresa de tecnologia então, para a gestão de RH no Brasil. Aqui, desenvolvemos soluções para pessoas que trabalham com pessoas. É a tecnologia com DNA que é o mercado, humano. Quer criar, inovar, aprender se é um e se um desafiar interno com, interno, interno com é a gente? É o Acesse lg.com.br um. barra Tem na ferramentas LG. ferramentas de cefalometria, que é uma coisa mais específica, mas é muito útil. Ferramentas de correção de malha para você fechar uma malha para impressão 3D. E organização de arquivos e travas de segurança. O que, que são essas travas? Permita o usuário fazer caca. Ou seja, a gente desenvolveu uma, uma aplicação que faz com que o usuário siga uma lógica e, por exemplo, consiga encontrar os arquivos depois que ele trabalhou com os arquivos. E parece uma coisa um pouco incoerente, mas muitas vezes o usuário trabalha muito com computação gráfica 3D e não sabe o os arquivos. Né? E o Orto ele evita isso. O Orto com Blender, ele foi desenvolvido, né, instaladores, para o Windows, a partir do Windows 8. O Windows 7 é meio zicado. No Mac, a partir do Sierra abaixo Dá uma A também. missão fundamental da Campus Park Linux é transformar Linux a vida das pessoas. No uma no das coisas mais importantes que nós estamos fazendo, Ou que seja, são o legado do evento, é o projeto em um estamos mercado, levando tecnologia a para as PCs, favelas, e... com laboratórios de né? tecnologia Não... para crianças. Um, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a fotogrametria, que é a menina dos olhos do Orto Comblender. Aqui nós temos um esquema de como que você faz a fotogrametria facial. É, a documentação oficial do Orthogon Blender fornece para vocês o passo a passo de como fazer uma fotogrametria. Nesse caso aqui está demonstrando fazer com é, para que 13 fotos, de 20 mas na verdade anos é o dobro disso, 26 fotos para você fazer em uma impressora facial. 3D, um aqui drone e na um realidade virtual, no Internet das coisas, que da tende a ser um potente instrumento software, de integração é um econômica e social. E aqui, a fotogrametria com os filtros que automaticamente são aplicados no ortogonfero. Então a gente vê que você consegue aplicar até características dos poros. Barba, assim, meio falhada, né? <risos> barba! Poros, e todos os detalhes dos pelos ao longo do rosto. Por que, que isso é importante? Vocês vão entender mais para frente que essa tecnologia ela pode ser usada para quê? Para fazer próteses faciais. Pessoas que passaram por câncer tiveram que extrair uma órbita né, dos olhos e essa fotogrametria auxilia fazer um modelo digital que pode ser espelhado, impresso e posicionado no local onde sofreu essa perda, aqui nós temos uma digitalização de uma mão, e isso aqui não é textura de imagem, isso aqui é a superfície. No Tanto interior do Pará, detalhes, a Franciele inventou de olhar de um outro é jeito, que estava sempre ali à sua volta. A inventou a de transformar carreira, caroço de açaí em tijolo digital, é e ganhou 10 então, prêmios é na maior feira de ciências é do país, que é patrocinado pela Petrobras. E é. A Petrobras apoia a pesquisa científica porque o conhecimento é a energia que move a vida das pessoas. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Então essa fotogrametria, essa digitalização em alta resolução, você consegue fazer sem a necessidade de pagar né? um preço caríssimo por um software. Aqui nós temos. Ficou sabendo? Situações... A Caixa agora tem um novo cartão de crédito sem anuidade e com taxas reduzidas. Agora sim! E tem redução na taxa de juros do cheque especial. Para você usar com a responsabilidade, claro. Fechou! Agora sim! Pois é, então. Baixaram as taxas do crédito pessoal para você fazer aquela viagem. Ah, olha aí! Falando na Caixa? Em alta resolução dessa superfície já entender por é Agora sim, novo pacote mundo, de vantagens da né? caixa. Aqui, vai. ilustra bem o uso da fotogrametria em alta resolução. Então, como é que funciona? Eu vou citar um caso que foi desenvolvido com o doutor Rodrigo Salazar. Ele é um cirurgião dentista peruano, que estudou na, no Brasil. Está né? fazendo doutorado aqui. Então, o que, que acontece? Aqui nós temos uma vítima de câncer que teve que extrair órbitas né, dos olhos. Até foi ser ali, porque é, as pessoas que não são da área da saúde acaba incomodando um pouco a visão que você tem. Então, o que, que a gente faz? Nós, inicialmente, identificamos, nós dão, né, o doutor Salazar e a equipe dele, identifica qual que é a parte que tem que ser é, replaçada, que tem que ser substituída e... Nós tomamos a parte que está saudável. A vida passa tão depressa. E perder tempo, um rotina, nem pensar. Tem, Prefiro curtir mais. Um encontrar defeito, tudo de bom né? em um é, só lugar o aquele prato perfeito, então nós o escurinho do cinema, e eles fazem uma pigmentação chorar manual, e rir no teatro, e faz uma ver uma pintura minha banda preferida, ter um clube de vantagens na palma é, da mão, compartilhar de Curta mais. O melhor da cidade, na palma da mão. ...na paleta de cores da face do indivíduo. E aí eles fazem o quê? Eles fazem a prótese facial. Uma coisa está provada, não tem jeito. Pra onde o goiano vai, leva é sempre saudade no peito. A alegria é constante, a simplicidade é presente e a todo instante é generoso com a gente. Se um goiano te convida, aceita e vai junto com o é Goiano claro por perto, nunca falta assunto. Uma... Quer vir junto? Beleza! Atenda a esse chamado. A gente quer você sempre do nosso lado. TV Anhanguera. Vamos juntos? Mas aqui você consegue ver que é possível fazer uma reconstituição... Liberdade para inovar. Inspiração para desenvolver. A LG Lugar de Gente é a maior empresa de tecnologia para a gestão de RH no Brasil. Aqui, desenvolvemos soluções para pessoas que trabalham com pessoas. É tecnologia com DNA humano. Quer criar, inovar, aprender e se desafiar com a gente? Acesse lg.com.br barra na LG. Para quem tem dúvida em relação à precisão, em 2013 nós recebemos um prêmio da USP como melhor pôster científico Falando justamente da precisão da fotogrametria em relação a scan de estruturada, que é o padrão ou Bom, outra coisa que o Dender tem, o Ordon é a possibilidade de você pegar uma tomografia computadorizada e automaticamente reconstruir em três vezes o tecido mole, que seria a pele, músculos, gordura. Os ossos, em vez de que eles problemas de artefatos por conta de metais né, do, do, dos dentes e também os dentes que excluem os problemas dos artefatos. Tudo isso, automaticamente. Ah. A missão fundamental da Campus Party é transformar a vida das pessoas. Além disso, e uma as uh, coisas mais importantes que nós estamos fazendo, muito que são o legado do evento, é o projeto então, Include. Estamos levando tecnologia para as favelas, com laboratórios de tecnologia exemplo, para crianças. Quando você reconstrói os ossos, você tem um problema de artefato. Já aqui, onde estão os dentes, não tem os artefatos. Então, o que é o óbvio? O óbvio a ser feito? É retirar a região que tem os artefatos, sobrando apenas os dentes. O mesmo pode ser feito com a região dos dentes, onde a gente retira a parte do interesse, para que o jovem menor de 20 anos a parte dos tenham que a gente. possibilidade de meter mão em uma impressora 3D, uh, além um drone, em uma realidade virtual, em um internet das coisas, tende a ser um potente instrumento de instrumentos integração econômica e social. De de de então, você um, pode colocar alguns pontos de luz, e o sistema automaticamente filtra a parte que você quer. Nesse caso, filtrou uma mandíbula. Você pode extrair a mandíbula e fazer as movimentações necessárias né, para a cirurgia, para o planejamento cirúrgico que você quer fazer. Então, aqui, eu vou apresentar para vocês um caso né, clássico, que é um planejamento de osteotomia, que foi feito pelo Dr. Frederico Ionesac, do Hospital das Clínicas de São Paulo, e ele foi extremamente inteligente na abordagem dele, que ele teve, em relação ao problema, que apareceu para ele lá, e o uso do ortogon blender. Então esse caso aí é uma senhora de setenta e poucos anos, se eu não me engano, estava andando de bicicleta, caiu e quebrou a mandíbula em dois lugares. No Aqui, interior do Pará, a, a Franciele ali, inventou de olhar de um outro jeito que estava sempre ali à sua volta. Inventou de transformar caroço de açaí em tijolo. E ganhou 10 prêmios na maior feira de ciências do país, que é patrocinada pela Petrobras. A Petrobras apoia a pesquisa científica porque o conhecimento é a energia que move a vida das pessoas. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Essas partes vão para cima, essa aqui fica embaixo. E a dor não deve ser uma coisa muito agradável. Bom, sabendo que não há possibilidade de você ter um, uma coordenação... Tô sabendo? Compatível. A Caixa agora tem, tem um novo um cartão de crédito sem anuidade e com que taxas que é? reduzidas. Agora sim. Ele digitalmente e tem redução na taxa de juros do cheque segmentou especial, segmentou pra você usar com responsabilidade, ou, claro. Ele Fechou. Ele agora sim. Pois é, então. baixaram as taxas do crédito pessoal pra você fazer aquela viagem. Um ah, olha aí. Falando ele na Caixa. Ele fez uma adição de ou seja, ele pegou as três peças... Mais Agora sim, novo pacote de vantagens da caixa. Então, que eram três Vem. elementos, digitalmente, passou a ser um elemento. Por que, que ele fez isso? Para ele ter um parâmetro do que seria uma mandíbula saudável. Como ele não tinha o histórico dessa paciente anterior, ele teve que usar o conhecimento dele de anatomia para posicionar essas peças. Uma vez que ele tinha essas peças posicionadas que a gente chama de guia, guia Que é isso aqui, ó. Essa, essa peça ciano, azul indo para o verde. Só que é o seguinte, esse guia ele serve para quê? Você pega os ossos que estão na posição saudável, coloca o guia, faz uma boleana de menos, de subtração, ou seja, os ossos menos aquela peça. Quando ele retirar aquela peça, vai ter uma calha... A vida passa tão depressa, perder osso. tempo, rotina, nem pensar. Ele Prefiro curtir mais, encontrar tudo de bom em um peixe só peixe lugar. Aquele prato perfeito, dia, o escurinho o do cinema, chorar de morrendo. rir no teatro. Então ver o vivo, minha banda preferida, ter amarelo, um clube de vantagens na palma da mão. Compartilhar a cidade, curta mais o melhor da cidade eu não posso na palma da vocês mão. Vocês as imagens da da cirurgia que tem sangue, tem os ossos e tal é didático, mas é meio assustador. Então vou evitar porque a última vez que eu... uma coisa está provada não tem jeito. Para onde o goiano vai? leva sempre saudade no peito. A alegria é constante. A simplicidade é presente e a todo instante é generoso com a gente. Se um goiano te convida Aceita é, e vai junto. Com o Goiano por seguir. perto, então nunca peça, falta assunto. Que quer vir junto? Beleza. Atenda esse chamado. A gente quer é você sempre que é do nosso lado. Que TV Anhanguera. Vamos juntos? Liberdade para inovar. Inspiração para desenvolver.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 Além de fazer a questão do, do, do parafusamento, os parafusos só servem para segurar os ovos. O que vai segurar os ovos quebrados é essa placa de trânsito que estão em casa. Só que essa placa ela tem aberta. Agora você imagina o seguinte, você cai de bicicleta, a sua mandíbula está em três pedaços, a pessoa abre para um o Pega a placa, tenta encontrar qualquer coisa ou o outro monte de sangue, veia, gordura, né? Você não pode ficar brincando de tentativa e erro. E é aí que entra o planejamento cirúrgico. Como ele tinha essa peça pronta, a missão fundamental eu da Cabo de é transformar a vida das pessoas com uma das, peça pronta, dobrou mais importantes a placa que nós estamos cima, fazendo, e já que são o legado do evento. O projeto inclui. Estamos levando tecnologia para as favelas, laboratórios de tecnologia pronta, para é crianças. Um ou seja, você pode pegar aquela placa de, de titânio, dobrar, que tecnicamente é para ser compatível. Mas será que foi compatível? Essa aqui, não, esse aqui é um raio-x pós cirúrgico. Vocês podem ver, seria muito bom se eu para que a Para jovem menor de 20 anos, e o que, que ele fez? Tenha a possibilidade ele de meter mão os em ossos uma ossos impressora 3D, um drone, na realidade virtual, na internet das coisas. Inclusive, tende a ser um potente instrumento de integração econômica e social. na placa e segurou os ossos na placa, então ele pode tirar aquela essa plaquinha azul, que é o guia tirar tudo e manter só os ossos com a placa de titânio que foi o que aconteceu aqui ó. então aqui só tem a placa de titânio tá? com alguns parafusos, não são todos os buracos que tem parafuso e o bacana é isso aqui ó. Pessoal, isso aqui é mágico. Isso aqui, para quem trabalha com 3D, que é entusiasta, que trabalha na área da saúde, isso aqui é o, é o clímax. Por quê? Isso aqui é o pós-cirúrgico digital. Isso aqui é uma abstração digital. É uma coisa que o especialista fez. Isso aqui. No interior do Pará. É a Franciele inventou de olhar de um outro jeito, baseado, que estava sempre ali à sua volta. Nas Inventou Nossa, de transformar de digital, caroço de açaí em tijolo os e ganhou e 10 prêmios na maior feira de ciências do país. Certo, então ficou muito compatível. Vocês podem ver que a abertura ficou compatível. E lembrem-se que tinha um elemento quebrado ali no meio e a mandíbula é toda solta. Eles conseguiram, através do Orthogon Blender, fazer essa cirurgia. É claro que o Orthogon Blender não resolveu o problema. O gargalo não é o Edom. O gargalo é o especialista que está trabalhando. O Orthogon Blender é só uma ferramenta que auxilia. Assim, eu diria que o, o Orthogon Blender é como se fosse a manopla do infinito para um especialista. Ele tem o poder do tempo, ele tem o poder do espaço, ele pode fazer e refazer as coisas tantas vezes que ele quiser. Então... O Orthogon Blender é a manopla do infinito para os especialistas. Bom, agora eu vou mostrar para vocês outros casos. Vou tentar ser sucinto, eu tenho só 20 e poucos minutos. Aqui eu vou abrir com uma outra possibilidade do Orthogon Blender, que é o seguinte. Não basta você desenvolver ferramentas que façam coisas complexas. Tem que fazer coisas complexas de forma fácil para o usuário. E essa aqui é uma ferramenta muito legal, que você pode desenhar em cima de um elemento 3D e esse desenho se converte em um guia. É muito fácil fazer isso. Já já a gente vê isso, né esse aqui é um caso de uma ordem. Vamos começar com os casos Hardcore, esses aqui são três alunos meus, eles trabalham com cirurgia, de, eles são especialistas em neurologia, aqui é uma reconstrução em voxel data que o Orthogon Blender também faz, o que, que é o voxel data? é você poder ver uma tomografia em 3D sem, sem é, uma reconstrução de malha. Vamos fazer uma analogia com um clássico que vocês devem conhecer, que é o, sei lá, o Guerra nas Estrelas. Não tem uma holografia de um indivíduo, quando eles vão conversar um com o outro, aparece um, um holograma? Um holograma, ele é 3D, ele tem um, um, uma, uma volumetria... Mas você pode passar as mãos e não vai tocar no objeto. O voxel data que é isso aqui é como um holograma. Já a reconstrução que eu mostrei antes da tomografia é como se fosse um, um elemento físico. Você bateria no elemento é como você pegar numa pessoa é físico, né? Tem um material. Isso aqui não. Isso aqui é um holograma. Mas ajuda você ter uma ideia de onde estão os vasos sanguíneos, onde que você pode fazer uma abordagem cirúrgica. Né? E aqui, inclusive, é de um bebê. E o pessoal ali estava fazendo cirurgia, eles compartilharam. Dr. Anderson Rodrigo, Dr. Alessandra Santos e o René Pérez, que é o um especialista em 3D. Utilizando o Orthogon Blender. Outro caso, esse aqui que eu falei para vocês, que é da órtese. E eu disse que o Orthogon Blender ele é voltado à impressão 3D. Então, todos os elementos em 3D que são feitos, eles já são fechados. E tem a possibilidade de você fechar ele ainda mais e meio que criar um PDF para impressão 3D. Tá? Vamos ver outros casos. Esse caso aqui é um caso muito interessante. Uma paciente do Dr. Rodrigo Dornelles do Beneficência Portuguesa, teve que fazer uma extração de um material que foi colocado para tornar o desenho do grande glúteo mais agradável depois de um tempo apresentou um problema e ele teve que extrair manualmente essa estrutura quando ele extraiu houve essa sequela certo? e causava além de um desconforto é, mecânico um desconforto visual a paciente então qual foi a solução? nós pegamos Fizemos uma, uma fotogrametria de uma doadora virtual, tá? É evidente que vai ter gente dando risada, brincando e tal, mas pessoal, corpo, para quem trabalha com saúde, é tudo igual. Um glúteo, um pênis, uma língua, um coração, é a mesma coisa, tá? E isso aí faz com que as pessoas sofram. Quando você perde uma situação motora que você tem, isso causa sofrimento e às vezes uma pequena solução resolve isso então nesse caso, nós tomamos uma doadora virtual e fizemos uma prótese baseada no que? impressão 3D inflar, gerar um negativo inflar esse negativo com silicone e esse silicone quando foi encaixado no grande glúteo da, da, da paciente ela pode se movimentar pode fazer todos os movimentos sem problema algum agora vocês peguem e transportem essa situação, para pessoas que são vítimas de câncer de mama, é a mesma solução, mesma coisa, certo? E funciona muito bem, e a fotogrametria é feita com dispositivos acessíveis ao grande público. Aqui nós temos um caso de correção de sorriso do Guido Sant'Andrea, que é da Itália, Aqui são os dentes na, posição, na configuração original e aqui são os dentes com lentes que são feitos em cima da fotogrametria e o interessante é isso. Foi feita uma fotogrametria com o quê? Com o quê? Celular da face da pessoa sorrindo. Muita gente pergunta quanto tempo que eu preciso para fazer uma fotogrametria para digitalizar a face? 28 segundos. É o tempo necessário, em média, para você digitalizar uma face. Isso, muitas vezes, é menos do que você usa para fazer digitalização por scanner de luz estruturada. certo? Scanner de luz estruturada não é uma coisa rápida, não. Você tem que chegar e tem que escanear. Né? E, às vezes, o tempo é muito compatível com o tempo utilizado na fotogrametria. Bom, agora um, outros casos, rapidamente, aqui para vocês. Nós temos o pessoal da Trion 3D de Brasília, que eles usaram o Orthogon Blender para fazer lentes de dente, certo? Vocês podem ver aqui. Ah, também eles utilizaram o Orthogon Blender para fazer guias de perfuração. Esse é um guia muito interessante complexo, que é um, um guia duplo. Ele é tipo um transformer de guia de, de odontologia, né? utilizando o Orthogon Blender esse aqui é o doutor Rodrigo Salazar, que eu citei inicialmente até saiu na, na imprensa lá na, na Argentina, se não me engano e ele citou o Orthogon Blender que ele utiliza, é meu aluno e parceiro de desenvolvimento científico e aqui um outro caso de algo bem simples, no interior do Paraná né, feito pelo doutor Eduardo da e a doutora Denise Fortado, que para Novamente, posicionamento de placas. Isso é crítico, parece uma coisa simples, mas essa paciente aqui, esse paciente, na verdade, é um homem, né? É, sofreu uma espécie de um... não chega a ser um câncer maligno, mas ele deforma muito o osso. Então tinha que colocar essa placa para quando eles retirassem a parte que estava com o problema, não quebrar o osso e a pessoa não poder se alimentar. Então, eles também utilizaram o Orto com blender, aqui o pós cirúrgico, vocês podem ver que eles retiraram essa parte aqui, sobra só um pedacinho, se não tivesse essa placa, poderia quebrar ao se alimentar, né? E eles utilizam, basicamente, todos os dias o Orto com blender para fazer o desenvolvimento deles. E aqui é uma empresa brasileira, que também tem um escritório lá na Suíça, e eles usaram o OrthoG-Blender para quê? Para fazer os, as osteotomias. O que, que é osteotomia? É o corte nos ossos. Só que como o corte nos ossos é uma coisa complexa, por que, que é complexo? Porque por dentro, os ossos não são, eles não são uh, cheios, como a gente vê aqui externamente. Por dentro, eles têm estruturas complexas. E ao fazer a, a boleana, se não for robusto o algoritmo, dá problema. Então, eles utilizam para fazer né, essas projeções e é um pessoal uh, que tem utilizado bastante nessa, essa solução. Uma outra coisa que o Orthogon Blender fez foi converter o Blender em um leitor de tomografias computadorizadas. E não só um leitor, um editor. Você pode, inclusive, abrir um Daicon, que é um arquivo de tomografia, fazer modificações e exportar. Isso é bastante complexo. É uma daquelas coisas que dá muito trabalho, mas pouca gente entende a dificuldade. Mas só para tomar nota, eu coloquei aqui. Né? Aqui a gente tem uma tomografia que foi editada. A gente consegue fazer cortes de visualização no, nos elementos. Você vê aqui os ossos, a pele um pouco mais escura. Então ajuda muito, principalmente o pessoal que usa é, não tomografias, mas ressonância magnética, que é difícil de reconstruir. Outra coisa que o Orthogon Blender tem, ele tem simulação física. Ele simula gravidade, ele simula colisão. Então você pode pegar arcadas dentárias, soltar uma em cima da outra e ver como que ela vai se adequar pela gravidade. Certo? Isso é muito útil para o pessoal de odontologia. Ah, toda a documentação do Orthogon Blender ela está disponível na primeira edição da documentação oficial e ela conta com ISBN. Né? e Enfim, se alguém for escrever alguma coisa, pode citar Está disponível abertamente, tanto online quanto em PDF, para vocês baixarem E agora eu vou apresentar para vocês rapidamente um projeto, que eu tenho pouco tempo Que foi feito aqui em Goiás, junto ao Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, o IGPA Vou citar aqui, que é o pessoal da PUC de, de, de Goiânia a mestra Cristiane Glorisa Dantas, a doutora Eliane Lopes, a doutora Sibele Viana e o doutor Matheus Pires. As três primeiras uh, permitiram que nós tivéssemos acesso a um crânio pré-histórico que, né, que faz parte aqui do acervo da DAPUC e o doutor Matheus digitalizou fazendo fotografias. Bom, então ele fez uma série de fotografias desse crânio, enviou digitalmente essas fotografias. O algoritmo do Orthogon Blender consegue identificar aonde a câmera estava no momento das fotografias. Esses pontinhos verdes são as câmeras, no momento que elas fotografaram. O crânio não é completo, como vocês podem ver aqui. Então, o que nós tivemos que fazer? O crânio não é completo, mas um lado do crânio fornece os elementos do outro lado. Então, a gente espelhou. As partes que não têm elementos, nós utilizamos uma doadora virtual de igual ancestralidade, fizemos a reconstrução total do crânio e fizemos as projeções forenses, né? primeiro a projeção do nariz, já, já vocês vão ter acesso à bibliografia de como fazer isso. Tá? Projeção do nariz e os marcadores de profundidade de tecido mole, que, grosso modo, é a espessura da pele em cada parte. Aqui a gente vê frontalmente a espessura dos lábios, a projeção de sobrancelha, a projeção do nariz. E aqui começa a reconstrução. Nós temos as projeções de qual seria a altura do do tecido mole, né, da pele, dos músculos, o posicionamento da órbita e aqui foi colocado um orbicular, um dos músculos. Aqui a gente tem uma evolução, onde são colocados os músculos principais, aqui nós já temos toda a reconstrução dos músculos principais finalizada, aqui era para ser um vídeo, mas para evitar qualquer problema com a internet, eu vou pular. E vou mostrar para vocês o passo a passo aqui da reconstrução. Então, nós temos o crânio parcial com a reconstrução, feita, feita com projeção. a reconstrução dos músculos, a pele posicionada sobre os músculos e aqui a reconstrução final da face daquele crânio. Então, essa aqui, o pessoal está chamando de mulher doval. Do mas só que Val, acho que significa é, divisa, alguma coisa nesse sentido. E todo mundo está chamando de mulher do Val. Ontem, a Globo apresentou uma matéria ao vivo, mostrando a apresentação. Tá? Foi um projeto bem bacana e foi uma parceria que iniciou junto à PUC, graças ao convite que o pessoal da, da, Latino, da Campus Party fez para mim. Quem quiser saber mais sobre as técnicas de reconstrução facial que foram descritas aqui nesses slides, tá? podem entrar no meu site, que eu vou passar por último, lá no último slide, ou simplesmente escrever manual de reconstrução facial digital e vai estar disponível um manual de 424 páginas gratuito, que utiliza software livre e gratuito. Vocês podem baixar tudo, sem custo algum. tá? E creio que é isso. Acabando com 10 minutos de adiantado, né? Vou tirar uma fotinha de vocês para mandar para a mamãe. Falar: oh, mamãe, o pessoal veio assistir a minha palestra. Olha que bonitinho. Espera aí, vou fazer um panorama. Aguenta aí, galera. Aguenta aí. Eu terminei mais cedo, hein? Igual a azul quando fala aqui. Ó. Ó. Hã? Opa, peraí. Clica. É, agora vai. Beleza? Lindos, maravilhosos. Bom, quem tiver interesse na técnica, primeiro pode entrar no site ciceromorais.com.br, tem muita documentação, vocês podem entrar lá, né, ler sobre tudo que eu desenvolvo, está descrito lá no site. Quem tiver uma dúvida mais específica, contata arroba ciceromoraes.com.br. Quem for gente fina pra caramba, entra lá no Facebook. Cícero Moraes 3D dá uma curtida, vocês vão para o céu. E quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, 66-999-037-511. Agradeço a presença de todos, muito obrigado e até mais.